Hoje eu estou aqui porque já estou cansado de ver tanto vídeo falso no YouTube te ensinando como ganhar dinheiro na internet E neste vídeo eu vou te mostrar como eu ganhei mais de 15 mil reais em apenas 3 meses E como você aí do outro lado pode replicar exatamente o que eu fiz beleza, Felipe na área gravando mais um vídeo pra vocês e sejam muito bem-vindos ao canal Pensar para Empreender e pra você que não é inscrito se inscreva e ative o sininho de notificações, porque aqui no nosso canal você terá acesso a conteúdos inéditos se ganhar dinheiro é importante pra você e você se identificou com o tema desse vídeo, já vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal como dito de início, eu vou comprovar que ganhei todo esse dinheiro na internet e dentre todos os métodos que eu utilizei nesses três meses pra ganhar dinheiro, eu vou te sinal mais rápido e fácil para você iniciar com pelo menos uma renda de dois mil reais por mês na internet já deixo bem claro para você que dinheiro não cai do céu e se você quer colher resultados é importante que você tenha disposição para aplicar tudo que eu vou ensinar nesse vídeo então se você se compromete ao meu desafio deixe aqui nos comentários a hashtag vou ganhar dinheiro em 2020 mas antes de dar continuidade para o nosso vídeo eu vou lhe dar um presente você que é inscrito no canal e se interessa por investimentos arriscados mas tem medo de perder todo seu capital? Eu vou deixar para você aqui na descrição o um link para o meu grupo no WhatsApp, onde eu e meu amigo Efraim vai te dar mentoria gratuita de investimentos arriscados dentro do WhatsApp. Para quem não sabe, o Efraim é o meu mentor de investimentos, ou seja, esse cara é expert em investimentos arriscados. E da última vez que eu segui os conselhos dele, eu vi o meu capital saltar de 3 mil. Para 5 mil reais em apenas um mês. Então, aos interessados, peço que clique agora no link de convite do grupo do WhatsApp, porque logo ele vai atingir capacidade máxima. E eu peço também que tenham paciência, porque o conteúdo dentro do grupo só será fornecido após o grupo atingir capacidade máxima. Então, entrem no grupo e esperem. O recado foi dado a vocês, espero que tenham gostado do meu presente. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, galera, já estou aqui na tela do meu computador para mostrar para vocês todos os ganhos que eu obtive dentro da internet através desses métodos que eu tenho aqui na tela do meu computador cada aba dessa é um método que eu utilizei para ganhar dinheiro na internet inclusive eu estou gravando a minha face quem justamente para te passar um pouco mais de credibilidade porque existe sim muitos métodos na internet que te ensinam a ganhar dinheiro mas reais como esses são poucos e inclusive eu vou estar atualizando página por página dessa onde eu obtive ganhos para te mostrar que não existe nada alterado aqui no site porque existem muitos engraçadinhos pela internet que altera os dados dos sites através do código fonte e te mostra ganhos que eles não obtevem na internet. No meu caso, eu vou estar atualizando página por página para você ver que tudo isso aqui é real. E no final, eu vou te mostrar o um método mais rápido e fácil para você ganhar dinheiro na internet. Por quê? Eu vou dar vagamente uma descrição de cada método desse que eu utilizei, vou te mostrar quanto que eu ganhei, vou te provar que isso é real, mas existe um método que é mais fácil e rápido para você ganhar dinheiro, para você que está iniciando, e eu quero te mostrar exclusivamente esse método. Então, permita-me lhe mostrar a minha tela do computador aqui, onde eu tenho o primeiro método que eu utilizei, que foi o encurtanet. É o um encurtador de link monetizado. Atualmente, existe outro encurtador que eu vou falar para vocês que eu recomendo, mas na encurtanet, o ano passado, eu ganhei R$ Deixa eu atualizar a página para mostrar para vocês. E olha aqui, atualizei a página e o ganho é real. Então nós temos 798 reais que eu consegui ganhar pelo encurtador. É muito dinheiro sim. E você pode ganhar esse dinheiro de uma forma muito simples. Vamos lá, vamos supor que você tem um canal de jogos ou um canal de tutoriais e na descrição dos seus vídeos você deixa o link de download de aplicativos, é muito comum alguém que tem IPTV também deixe link de IPTV na descrição para a pessoa clicar e entrar no link da IPTV e você pode estar tá encurtando esses links e cada pessoa que passar pelo link encurtado você vai ganhar uma receita dentro da Encurtanet ou dentro de qualquer encurtador monetizado que você estiver usando. O encurtador monetizado que eu recomendo para você que está assistindo esse vídeo em 2020 é a Short Formone. O ano passado eu usei a Encurtanet porque realmente a Encurtanet era a melhor encurtadora que existia. Atualmente existe a Short Formone que está trabalhando com CPM de 16 reais e em breve o projeto dele já chegar a um CPM de R$100. reais. A Encurtanet trabalha simplesmente com CPM de 10 reais. Então é mais vantajoso para você que está começando utilizar a Short Formone. Então Felipe, como é que eu faço para utilizar a Short Formone? Vai estar aparecendo um card aqui em cima do meu vídeo para você conhecer a Short Formone, entender como é que funciona a empresa e estar se cadastrando dentro da plataforma. E basicamente o que você vai fazer é vai estar encurtando seus links para estar tá conseguindo ganhar dinheiro através do encurtamento de links. Bom, esse foi o primeiro método. não vou dar muita descrição de cada método aqui, porque ao final eu vou te mostrar um método rápido e fácil para você que está iniciando, começar ganhando uma renda aí de pelo menos 2 mil reais por mês. Que funciona com qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo. Não só para quem tem um canal no YouTube, não só para quem tem alguma página aí que recebe tráfego. Para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, esse método que eu vou mostrar no final vai funcionar também para você. Mas agora vamos para o segundo método. O segundo método que eu utilizei aqui na internet foi a recarga Pay. A RecargaPay, para quem não sabe, é um aplicativo que funciona com uma carteira digital de pagamentos Onde você deposita o valor dentro dela via boleto ou cadastra seu cartão de crédito E através dele você pode recarregar o seu celular, carregar cartão de transporte, pagar contas e muito mais Você pode inclusive parcelar suas contas no cartão de crédito Então o aplicativo tem uma proposta bem legal E nesse aplicativo existe um, algo muito bom, uma promoção de afiliados Onde eles te dão 10 reais por cada pessoa que você cadastra Dentro da plataforma. A promoção funciona dessa forma. A cada pessoa que você indica para o aplicativo, você ganha 10 reais. Então, no total, aqui eu consegui faturar muito. Deixa eu atualizar a página. Atualmente eu estou com saldo aqui de 230 reais, eu não saquei ainda, eu costumo sacar toda semana. Mas vamos mostrar aqui meu histórico. Ó, eu não vou ficar lendo todos os saques aqui, mas eu vou falar para vocês. Todos esses saques aqui que estão com pagamento de conta da Nubank ou do Banco Inter foram os saques que eu fiz dentro do aplicativo através dos ganhos de afiliados. Então eu vou estar rolando a página aqui bem devagar para vocês. Você você quiser pausar o vídeo para estar somando tudo, todos esses ganhos aqui, pode pausar e pode contabilizar para você ver. Dentro desse aplicativo eu consegui ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro, tanto por aqui, tanto por outra plataforma de afiliados que eles disponibilizam, mas que eu não pude trazer nesse vídeo. Então a RecargaP é realmente um método muito fácil para você conseguir ganhar dinheiro na internet. E para você que está aí do outro lado e quer aprender como ganhar dinheiro no RecargaP assim como eu ganhei, já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo para você estar tá fazendo isso. Então basta clicar no card que está aparecendo aqui no canto, onde você vai ser redirecionado para o meu outro vídeo, e lá você vai aprender a fazer esse método que eu fiz e mostrei aqui para vocês que realmente funcionou. Agora vamos aqui para o terceiro método. O terceiro método que eu utilizei aqui... Foi utilizar o AdSense dentro do meu site. E o que é o AdSense? O AdSense é o um sistema da Google que é responsável por monetizar as plataformas onde você traz tráfego. Se você trabalha no YouTube, quem trabalha para estar tá trazendo as propagandas dos vídeos para você é a AdSense. Quem trabalha para pagar para você é a AdSense. Se você tem um site você quer exibir aquelas propagandas nas laterais, quem exibe isso para você também é a AdSense. Então o AdSense é responsável por tudo isso. E no meu site eu consegui criar um tráfego de... Quase 200 mil pessoas, o que me rendeu aqui no canto, ó Se você ver, 3.692 reais e centavos Então dá pra ganhar muito dinheiro no seu site através do AdSense Vou atualizar a página também pra você ver que tudo aqui é real Tudo que estão mostrando pra vocês é real Vamos esperar a página atualizar Vamos lá, relatórios, sites, vamos esperar hum. E olha aqui, ó Realmente esse ganho é real, tá aqui pra vocês, não é mentira, eu consegui um tráfego de quase 200 mil pessoas que me rendeu 3.693 reais e centavos Não foi um tráfego muito alto e mesmo assim você consegue ganhar muito dinheiro dentro do Google AdSense Mas pra você que tá iniciando isso aqui não tá, tá fora da realidade ainda, porque talvez você não tenha um tráfego grande pra estar tá conseguindo fazer isso Vamos avançar para o próximo método que eu utilizei, que é justamente esse canal que você está assistindo esse vídeo. O canal Pensar para Empreender me rendeu aqui, ó, com 454 mil visualizações monetizadas, ele me rendeu R$ 7.676,50. É, vamos parar aqui no meu canal para explicar para vocês dentro do youtube quando você começa e cria um canal dentro do youtube o que te interessa para você ganhar dinheiro não é inscrito então tira essa ilusão da cabeça que só quem tem muito inscrito no meu caso eu tenho 61 mil mas eu não tinha 61 mil quando eu comecei a ganhar com encurtador e justamente o meu canal no youtube que me fez ganhar dinheiro dentro do encurtador, dentro do RecargaPay, dentro do site e dentro do próximo método que eu vou falar pra vocês que é o método mais fácil para você ganhar dinheiro na internet esse canal ele me gera tráfego, desde o começo eu sempre pensei nele para me gerar tráfego, ou seja, eu não tava inicialmente pensando no AdSense do Youtube, porque o AdSense demora um pouquinho para estar tá te pagando dentro do Youtube, se você quer criar um canal agora, esquece, você não vai ganhar dinheiro agora dentro do AdSense. Você vai ganhar dinheiro depois que você conseguir mil inscritos e que você conseguir 4 mil horas de visualização. Graças a Deus eu consegui no meu canal. Não é difícil, não é muito difícil de você fazer isso, mas sim, você tem que trabalhar, você tem que estar postando conteúdo direto, você tem que ter um engajamento com o público para conseguir todo esse valor aqui em visualizações. Então o que eu quero que vocês entendam? Que é possível você criar um canal hoje e conseguir ganhar dinheiro assim como eu ganhei. A primeira forma que eu utilizei para ganhar dinheiro na internet... Foi a Encurtanet, foi encurtador de link. Como é que eu fiz isso? Eu criei o um canal no YouTube, já sabendo que não ia pagar logo de cara, porque o AdSense demora pra estar tá monetizando o canal. Então eu comecei criando vídeos focados em gerar tráfego para o encurtador de link. Você pode criar vídeos de jogos, criar vídeos de aplicativos, deixar os downloads na descrição e isso vai te gerar tráfego aqui dentro do Encurtanet. Foi isso que eu fiz aqui para gerar tráfego pra Encurtanet, que me gerou R$ 798,06, como você pode ver aqui na tela. O canal também ele foi utilizado de outra forma. Eu criei um vídeo chamado aqui embaixo, se você ver, revelado. Como ganhar dinheiro no Recarga Pay. Esse vídeo aqui, ele me rendeu muito dinheiro dentro do AdSense. E ao mesmo tempo que ele fez, foi levar pessoas qualificadas. Que queriam aprender como ganhar dinheiro no Recarga Pay. Como eu falei no início do vídeo. Elas entraram nesse vídeo, se cadastraram no aplicativo. Através do link que eu deixei na descrição, link de afiliado da plataforma. E eu consegui, por cada pessoa que se cadastrou no aplicativo. R$10 reais por pessoa, então esse vídeo além de me gerar pelo Adsense, ele me gerou aqui dentro da plataforma porque eu trouxe muitas pessoas para o aplicativo, então eu não usei meu canal de início para estar tá conseguindo ganhar dinheiro via Adsense, eu usei meu canal de início para conseguir gerar tráfego para essas, essas outras plataformas, onde eu consegui estar tá ganhando dinheiro utilizando esses métodos. Então por isso que eu digo para vocês que tráfego dentro da internet é igual a dinheiro, por quê? Desde o começo do meu canal eu sabia que o AdSense não ia pagar, mas eu sabia que você levasse tráfego para os outros métodos que eu utilizo, eu conseguiria ganhar muito dinheiro na internet. Foi exatamente o que aconteceu. Então, crie o seu canal dentro da internet, gere tráfego, comece aqui com o encurtador, depois vai para os aplicativos que te dão dinheiro pela internet, cria um vídeo sobre algum aplicativo, não necessariamente o Recarga Pay. Existe, por exemplo, a PicPay, que também fazia isso. Existem aplicativos que vêm surgindo todo o tempo com programas de afiliado e você pode se afiliar a eles e pode estar divulgando no seu canal. O outro método que eu utilizei também foi baseado no YouTube. Por quê? Eu levei tráfego do meu canal no YouTube para o meu site. Isso me gerou aqui uma receita no AdSense do site também. Então tudo é direcionado pelo meu canal no YouTube. E o último método que eu vou mostrar para vocês é o marketing digital de afiliados. Eu utilizo a plataforma Eduz. Mas existem outras plataformas, como a Hotmart e a Monetize, que também trabalham dessa mesma forma. E aqui, basicamente, é o seguinte. Você vai se afiliar a produtos dentro dessas plataformas, sei lá, um livro, um e-book, ou até mesmo produtos físicos, como a Monetize e a Eduze trabalha com produtos físicos também. Se afiliando a esses produtos... Cada produto que você vende através do seu link de afiliado, você ganha uma comissão que geralmente é altíssima, na faixa dos 50%. E mais uma vez, eu consegui utilizar meu canal no YouTube para direcionar tráfego qualificado dentro da plataforma deduz através do link de afiliado do app detetive que é o aplicativo que eu promovo o app detetive é um aplicativo espião que você instala no celular do seu parceiro, sua parceira, seu filho, sua filha Tá estar conseguindo monitorar o whatsapp e livre do vídeo que eu utilizava para ganhar dinheiro no encurtador eu passei a utilizar esse vídeo para levar tráfego para a Iduzi, para o site de afiliado desse aplicativo. Então, cada venda que eu faço desse aplicativo aqui, eu consigo ganhar muito mais do que no encurtador. Por isso que eu digo para vocês que o marketing de afiliados é a melhor forma para você, em 2020, conseguir ganhar dinheiro na internet. Olha o que, que você precisa para estar tá conseguindo vender aqui nessas plataformas. Você precisa de tráfego. Pode ser um tráfego pago? Pode. Para você que não quer criar um canal no YouTube, que acha que vai dar trabalho para criar um canal no YouTube, você pode conseguir fazer isso com tráfego pago. Pode ser com tráfego orgânico, pode ser através de sua página no Instagram, sua página no Facebook, ou até mesmo o canal no YouTube, que é o que eu mais recomendo para você. Por que, que eu recomendo tanto o YouTube? O YouTube é a maneira mais fácil para você estar tá conseguindo gerar um tráfego qualificado e estar tá conseguindo vender dentro das plataformas de afiliado. Eu trabalho dessa forma, como eu falei para vocês, e funciona muito bem para mim. Mas para você pode ser um pouco difícil fazer isso. Mas existe um curso que me ajudou bastante, que foi o curso YouTube Money. Esse curso realmente me ajudou bastante para eu estar tá conseguindo ranquear meus vídeos, por exemplo. Para você conseguir pegar o seu vídeo e colocar no topo das pesquisas. Assim você consegue gerar muitas visualizações. E, consequentemente, você consegue gerar muitas vendas dentro das plataformas de afiliado. Então, eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição para você que tiver interesse em conhecer, para você que quer realmente ganhar dinheiro com esse método que eu disse para vocês, que é realmente o mais fácil para você que está começando. Eu recomendo que você clique no link da descrição, adquira o curso, custa bem baratinho para vocês. Para você entrar no marketing digital já com a base, já começar vendendo e conseguir já recuperar até o dinheiro que você gastou no curso. Esse curso vai te ajudar, esse curso me ajudou, então realmente eu recomendo muito que você faça ele, para você tá conseguindo ganhar com esse método, que eu julguei ser o mais fácil aqui para você ganhar dinheiro na internet. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, já vai deixando nos comentários sugestões para vídeos novos, o um comentário do que você achou desse vídeo, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque realmente esse vídeo é real, e vai abrir muita mente dos seus amigos para que eles comecem a ganhar dinheiro na internet. Assim como eu ganhei. Assim como você do outro lado vai começar a ganhar. Você também pode ajudar outras pessoas. Então galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou e até a próxima!